Não, mas aí vocês vão ter que falar sobre ah. minha carreira no automobilismo. Ih, automobilismo? Agora! Tem que falar, cara. Lógico. Agora! Por é uma falar, questão de porque honra. Isso é uma questão de honra, cara. É motivo favor. pelo qual um dos quais, ou o qual principalmente, eu vim aqui. Vamos falar sobre que automobilismo. que categoria? Você escolhe? Car, kart? é kart? Pode ser kart. Pode eu ser lider, kart. Eu lider, em janeiro eu liderei 11 votos das 500 milhas de carros profissional. E o Rubinho tava correndo? O Rubinho Ele tava correndo. E você deu um cacete no Rubinho? Não, o Rubinho me passou duas vezes. <risos> Mas todos foram trocar pneu. Trocar eu fui, pneu? Eu fui o último a trocar pneu. Então você liderou. Eu liderei por 11 voltas passando na televisão. E na hora que eu parei no box tava passando na televisão. Oh, que e aí ruim. o narrador, ó, oh, o líder das Quintas Minas, Bruno Suter, no boxe. Ah, <risos> maravilhoso. Aí o Grum, que era o repórter, falou, cara, eu vou entrevistar o Bruno Suter agora parando no boxe. Bruno, você liderou por 11 votos essas 500 milhas de kart profissional. Eu não sabia. Eu comecei a chorar. Eu, porra... <risos> Porque é muito louco. Eu venho do kart de, de aluguel, o kart rental. Eu tenho uma parceria uhum. com o Cartódromo da Igreja Viana. Beijo para o Felipe foi grande Felipe, tá querido cara. Felipe. Felipe vai. claro, cara, tá tudo é muito mundo legal, Zato, é muito o, legal. O, o, o Adriano já foi lá pilotar. A, com a gente, gente, gente gosta muito de automobilismo piloto. aqui. A, a gente é, é muito mesmo, fã, é. a gente é. Eu sei que você também gosta. Eu amo. A gente é muito fã e, e cara, foi muito foda porque eu venho do kart de aluguel, do kart rental. e poxa, eu tive essa felicidade passando na televisão. E também eu sou, eu sou, eu sou atualmente o maior jogador de enduro do mundo. Jogador de enduro, o enduro, enduro do Atari. É sim, eu fui homologado. É fui homologado semana passada no TwinGalaxies.com. <risos> O seu Você é, é. <risos> o maior jogador de enduro pô, do mundo. Informação. <risos> Mas onde, random, tá? onde né? tá esse NFT? Random. Esse NFT tá onde lá. Onde tá, tá esse NFT? Porque, né, é, tem que, é NFT, agora. É o NFT. Agora, agora é, que... eu entendi o que, que é Ai, o. Ai, que do caralho. Entendeu véio. agora? Tá é lá. A certificação. O é. Tá lá, TwinGalaxys.com, você vai colocar em Enduro primeiro lugar, Bruno Sutter. Aí ah, vou pôr agora. Pode pôr, pô. Eu quero uh. ver. É twingalaxys.com. É. Não, eu vou botar no Google quem é o melhor. Jogador de enduro do mundo? Pode botar. <risos> isso, isso, isso, isso é chique isso. Isso véio. é muito louco, cara. Porque isso é chique, meu. É... É, um, é. um videogame já Jurássico, né? Mas. Não, mas ele teve um. Um revival aí, né? Bruno isso. Suter. Que fodido é verdade, cara. Não, caralho. Ah! Não, é Não tem nada mais pô, anacrônico, pô, né? Pô, o cara tá jogando muito offline isso. Caralho, bicho. É muito fudido, velho. Detonator vira o melhor jogador do mundo. Ai, é, caralho. Isso é de muito duro, cara. Mas cara. você ficou mais tempo jogando, por que você é o um melhor? Porque é, é, o Twin Galaxies é a autoridade máxima em recorde em record de jogos é, de videogame. Tá. E eu fui fazer uma pesquisa, porque eu tinha baixado meu meu Atari, meus discos, tudo pra baixo, que eu jogar em Enduro. E eu botei no YouTube qual, qual é o número máximo de dias, voltas de tá, Enduro. tá. E aí eu achei esse site, TwinGalaxy.com, fui ver o primeiro lugar. O primeiro lugar tinha, sei lá, 21 voltas. Quando eu era criança eu fiz 17 eu falei, pô, dá pra buscar. Pô, dá pra... Fácil. E aí eu o cara que treinando... tinha 17 voltas era da Tchecoslováquia, já não existia mais. É. O <risos> <risos> eu, eu, cara é era, era na década de 80 um recorde, né? <risos> <risos> pô, eu coloquei a mão aqui debaixo, agora tá cheio de meleca colada, cara, de convidado de vocês. Não, meu não, é, não. Que... Deve ser do Diego Becker. Ó, oh, não, não sei, pode ser de vários. pode ter não, ó, Já teve empenhado. aqui Reginaldo Leme. Porra. Sabe que esse cara cola, cola meleca assim? Ah, não é isso eu passei não. a mão aqui. Mas é uma, é, é uma o boa... teu doce aí, porra. Fala Tava na meleca. tua mão. <risos> e, e aí, isso... cara, isso foi muito louco. Aí eu consegui, busquei, cheguei no resultado, mandei... Uma... Tu tem que mandar a corrida inteira pra eles. Ah, gravado. Tem que mandar, mostrar que é um Atari, né? Ah. mostrar que é analógico. Grava a corrida toda pra não ver, mostrar que tem eles. Você deu quantas voltas? Eu dei 24 voltas. 24. E... Só que a... é. eles medem pela quilometragem do jogo. Pelo um númerozinho, sim. É. Né? E aí eu fiz lá 300 quilômetros a mais que o, que o primeiro <risos> lugar. E aí passou já passou no Amelete, nesses né, sites que todos. Que legal, né? cara. Tem um cara do, de Portugal que me convidou para fazer uma entrevista lá em Portugal em novembro. Só oh, com É, porque quando tu fala que tu é primeiro lugar do mundo, do qualquer mundo. merda, é, o cara nem, é. pe, nem percebe do que, que é. Eu sou de lavar pessoa, o pau na pia. De lavar <risos> o pau na pia. <risos> eu sou o primeiro eu Sou o maior do mundo de lavar o pau na pia. Eu lavo meu pau na entrevista. Eu tenho mais horas... Lavando é, o pau na pia. É por ano de lavar o pau na pia para é estar em Portugal. É o cara é mesmo. Não é do assunto. Mundo. é pauta, né? É gente, pauta. É pauta, é, exatamente. É pauta. E aí eu encontrei o meu caminho recebendo é, um offline stories aqui agora receberam um brasileiro que opa um lavador, a de pique, pau lavador de pau na pia, lavador Lava de lavador pica, pica, pica na pia, Lavas a pica na pia. <risos> Felipe, por favor entre aqui o amigo dele Bruno campeão de enduro. É enduro pica, enduro pica, pica duro. Mas ô Felipe tá ligado que tudo hoje em dia é medido no, no, no livro dos recordes. O E sabe, sim, a gente sim. não cria uma categoria maior tempo lavando pau na pia. Ores. Pode ser também. Ores. Pode ser no Galaxy aí, nessa Pode porra ser aí. também. Eu tô em Galaxy. Sei lá, essa porra aí, bota um negócio de recorde. Não, vai ter que ser jogo eletrônico. Não, ele Você fica 16 porque... horas com a pia aberta lavando pau. Grava. Isso é um recorde em live. Ecologicamente incorreto, né? Não, mas é. a gente bota a água reaproveitada. É Isso, é igual aquelas fontes de gato. Com a bomba, é, com o tem que ser é. tudo bonito. Com a bomba elétrica e é, é, é solar. Porra, é. no final dessas 16 Porra. horas, essa água aí vai estar tá, puta que é, tá aqui podre. Vai estar é. tá igual a água da Bahia de Guanabara, fica tranquilo. <risos> Manguinhos. Manguinhos, pelo amor de Deus. Cara. Água de Guandu, irmão. Puta vai tá estar igual, que fica tranquilo. Pariu. <risos>